O programa Cidades Digitais entra em nova fase. O Ministério das Comunicações já habilitou 192 municípios que se candidataram ao projeto. Agora haverá nova seleção. Saiba quais são os próximos passos do programa na reportagem de Renata Maia. A lista está na internet. O site do Ministério das Comunicações traz os 192 municípios que passaram para a segunda fase do programa Cidades Digitais. Eles estão espalhados por todas as regiões do país e a maioria é do Nordeste. São 105 cidades de lá. Agora, as propostas vão passar por uma segunda análise. Uma comissão do Ministério vai avaliar o projeto de cada município. A ideia é dar pontos, segundo critérios já afirmados no programa. Cidades menores, que fiquem no Norte ou Nordeste e tenha um menor índice de desenvolvimento, vão ganhar mais pontos. O princípio é que nós temos que fazer a inclusão e chegarmos aonde normalmente o mercado não chegue, onde há uma maior dificuldade, mas logicamente onde nós possamos ter a Telebrás, para que nós possamos fazer a última milha de conexão. 80 municípios vão receber o projeto piloto dos Cidades Digitais ainda este ano. Pelo programa, a cidade vai ter pontos de acesso livre à internet em locais como uma rodoviária ou uma praça. Os serviços públicos vão ser integrados pela web. Aplicativos de saúde, educação e dos setores financeiro e tributário vão ficar disponíveis à população. Também está incluído no nosso projeto a formação dos servidores públicos para que essa cidade se torne sustentável. A lista definitiva com os 80 municípios deve sair até o fim do mês. Depois vai ser aberta a licitação para escolher a empresa responsável por implantar a infraestrutura de redes em cada cidade.